Hoje nós vamos para mais um estudo, onde nós vamos falar sobre Selic e Bolsa. Em específico, vamos responder uma pergunta, que é como a taxa Selic impacta ou impactou a Bolsa é, nos últimos 20 anos? Então, nós precisamos entender que a, caixa, a taxa Selic, pessoal, ela, ela é utilizada normalmente para controlar a inflação. Tá, pessoal? Então, quando a gente traz isso para a Bolsa, a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando se trata de produtos de investimento, a gente tem os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Os de renda fixa vão oferecer menos risco e os de renda variável mais rentabilidade, porém mais risco. Tá? Levando em consideração agora que a bolsa esse ano está tendo a rentabilidade acumulada menor que a poupança, a gente entende que a renda fixa ela se torna muito mais atraente principalmente porque a inflação tá subindo, então a Selic aumenta, para quê? Para conter essa inflação e, teoricamente, a galera vai sair da bolsa para a renda fixa, tá? Porque a renda fixa vai estar mais atrativa. Então, eu peguei aqui um estudo para mostrar para vocês, onde a gente faz um estudo dos dados, tá? Eu não estou tentando adiviar se a renda fixa vai aumentar, ter corte, enfim, para a próxima reunião. Não, eu estou utilizando os dados que a gente já tem dos últimos períodos, tá? Então, nós temos os dados aqui de março de, do, de 1999 até 2021, que no caso é agora. Nesse período, o Copom ele definiu a Selic mais de 200 vezes. Foram 83 cortes, 47 altas e manteve 80 vezes. Nesse gráfico, pessoal, aqui é a performance da bolsa do dia seguinte até cada decisão, até a próxima reunião. Ou seja, nós estamos querendo saber como que o mercado se comportou nesse período de quando há decisão, vamos supor, ontem mesmo nós tivemos o um aumento da taxa selic, tá? Hoje é quinta-feira, quarta-feira tivemos o um aumento, dia 22 de setembro. Aí a gente iria fazer o próximo estudo, vai ser tipo assim... Como teve um aumento, nós vamos pegar hoje, a abertura de hoje do mercado. Quando for no último fechamento, antes da próxima reunião, a gente vai pegar isso aí e colocar aqui nesse estudo para entender como a bolsa se comportou, se ela subiu ou desceu. tá? Então, nós já temos aqui um, um, uns dados. tá? Antes desse último corte, que ocorreu agora no 22%, só para a gente ver como aconteceu, tá? Então, vamos lá. Aqui é de 1999 a 2021. Então, você percebe que toda vez que há um corte na selic, a bolsa ela fica muito mais atraente. Então, tende a entrar investidores na bolsa isso ocorre com que a bolsa tenha mais volume e faça com que os preços subam e a bolsa suba e etc. Ao contrário acontece quando tem alta, alta na selic. Porque a Selic ela é sempre utilizada aqui no Brasil para conter a inflação. Então, quando tem essa alta na Selic, a Bolsa fica muito menos atrativa. E com base em dados, nós percebemos que toda vez que a taxa Selic ela está alta, se você pegar os dados da Bolsa todinho e os dados do CDI, você vai perceber que a Bolsa ela nunca é, deu aquele boom, sabe? Tipo, por exemplo, o que aconteceu de 2019 para cá quando começou é, os primeiros cortes, tá? 2019 não, ali na, na época ali mais ou menos ali do Temer, tá? Então já dá para vocês entenderem, então já dá para responder muito bem essa pergunta do que acontece com a bolsa. Então toda vez que há cortes existe uma fuga de capital da renda fixa para variável e toda vez que há aumentos não só por conta da selic e não só porque a bolsa ela tende a rentabilizar menos, mas a galera faz a fuga da renda fixa para renda variável. Beleza? Pessoal, obrigado a todos que estão assistindo essa aula. tá? É, eu peço desculpa em relação à ausência, tive alguns detalhes aqui para resolver, mas já venho te apresentar aqui todo o PDF do curso. São mais de 18 aulas desse curso gratuito. Então você vai entrar nesse link que está na descrição desse vídeo e você consegue acessar todas as aulas, incluindo os PDFs para estudo. Ok? E o pagamento pessoal, lembrem-se, o pagamento é você ajudar outra pessoa Ou compartilhar esse curso caso você goste e veja que é útil para outra pessoa Ou se inscrever nesse canal e ativar o sininho Beleza? Valeu e um ótimo final de semana a todos